Oi, águas cinzas e o laguinho quase pronto. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? O vídeo de hoje vou mostrar a finalização do de uma parte pelo menos do, do laguinho, colocando a segunda demão de massa, né, dessa vez usando um pouco de areia fina também, dois areia média, um areia fina, um cimento. Isso dá um, um, uma massa mais de acabamento para o laguinho. Eu agora estou usando mais a colher do que as mãos. De início eu usava a mão, né? sem, sem outro instrumento. Aí fui ajeitando com a colher e hoje eu estou usando mais a colher de pedreiro. Acaba dando também um, um acabamento mais interessante. Eu curti a ideia, acostumei e estou usando ela. Bom, então vamos ver a finalização Ali do, do laguinho, dessa parte. Já começa é, dia de, de lavar roupa. Então acompanha todo o processo da água subindo, depois vai descer e nós vamos ver já a qualidade da água que chega no, no laguinho. Sem cheiro, super transparente, limpinha. Né? Legal. Estamos chegando lá. É, é sonho meu de muitos anos. Uma ideia assim de eu quero tomar banho, e aí descer e tomar a água do meu banho. Acho que tão, tô chegando lá, tá quase. Né? Então, vamos dar uma olhada. Prontinho, algumas poucas horas no dia. Talvez tenha demorado umas duas horas para fazer todo o processo. E aí, a, primeira camada, a segunda camada já está dada no fundo... E aí depois eu venho recobrindo de cima para baixo. Que aí fica uma camada por cima da camadinha que já está feita aqui. Ó. tá vendo? Essa massa foi um pouquinho diferente das outras. Porque é massa de acabamento. Então eu coloquei duas de areia média e uma de areia fina. Então a massa fica um pouquinho mais fina, ela dá um acabamentinho melhor. Quando eu comecei lá em cima, no, nos filtros, eu usava mais a mão né, para fazer as coisas. Mas aí a gente vai acostumando também com a ferramenta e agora eu estou usando quase que só a colher de pedreiro. Também vai dando um, um acabamento melhor, é, facilita às vezes para a gente empurrar a massa para dentro de algum vão. Bom, seja como for, aí está feito. Olha só, as íris em flor, já é a segunda ou terceira vez esse ano que as íris abrem as flores. Ok, nosso sistema, dois dias atrás eu fiz a base, a segunda camada. É tempo chuvoso, e aqui na região está chovendo bem esse ano, estamos em outubro, já choveu bastante. Então, mesmo correndo o risco da chuva, que vem mais na par da tarde, dois dias atrás eu fiz o, o serviço da base. Como estava com jeito de chuva, eu coloquei a lona. E acontece que choveu muito. Mas mesmo com muita chuva, a base ficou legal. Poucas horas e já está seco. Então, com esse mormaço que está fazendo agora, não deve demorar para secar. Então, hoje eu acordei com a disposição de refazer, de refazer não, de terminar a parte interna aqui que não estava feita. subir um pouco mais a paredinha lateral e legal, olha aí, tudo feito, a massa passada em toda a borda, a segunda camada, com a chuva que deu ontem, anteontem, isso daqui ficou cheio e começou a vazar aqui por cima. De maneira que eu sei que a massa feita antes, ela já estava impermeabilizada, porque não perdi água. Legal, né? Então eu estou contando que da maneira que está, nós não vamos perder água por infiltração. Amanhã é dia de lavar roupa e está chovendo também, então nós vamos ter uma quantidade maior de água chegando no sistema e chegando até aqui embaixo. E aí, de hoje para amanhã, nós já vamos saber como é que o sistema está funcionando, se está tendo alguma infiltração ou não. Então nós estamos passando para aquela fase, né, que já comentei de outras vezes, de fazer o ah, a gente enche para ver se se está tendo vazamento. Perdi o nome agora. Então se tiver tudo legal, ótimo. Se não, a gente vai ver aonde é que está o problema e volta com um pouco mais de massa para corrigir. Mas eu acredito que não vai ser Necessário. Bom, vamos ver, porque a gente sempre toma um cuidado danado, mas às vezes uma coisinha ou outra falha, né? E a água sabe como é. Onde tiver um espacinho, ela vai infiltrar. Tando tudo certo nessa parte, aí a gente entra fazendo a parte de cima. Ou talvez esses dias é que acabou o cimento. Talvez esses dias ainda eu já volte para fazer. É pouquinha coisa uma parte de massa aí já faço isso aqui. E aí já fica tudo pronto. Vamos acompanhando. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só que beleza que já está aqui as plantas tomando conta. sanção do campo crescendo, as íris no meio. Ali a gente tem a hidrocotile mais redondinha aqui à esquerda. Biri desse lado. Ali atrás, ah, os parentes de cavalinha, que não achei o nome ainda, tem ali um, um copo de leite, é, agrião do brejo, aqui o aguapé, aqui em cima as hidrocotílias também, vê que já está sumindo o, os tambores né, no meio da vegetação. Ah. Fala a verdade, legal demais. É muito legal. Então, é isso. Olha só. As águas voltaram, já está tudo verdinho. As íris maravilhosas. Ali para baixo também. Eu uso a íris para fazer corredores. Né? Para delimitar os espaços. Dia de lavar roupa. De ontem para hoje. Ontem eu passei a segunda camada... De cimento, utilizando três para um, só que dessa vez a areia foi dois de areia média, um de areia fina e um de cimento. Então, três areia, um cimento e a areia fina, porque ela dá um, um acabamento melhor. Né? E aí, eu estou experimentando as coisas. Então, o dia de lavar roupa hoje, ali o sistema enche bastante. Depois disso tudo vai baixar, efeito de maré, né? A água vai passar por aqui tudo. Já tá vindo daqui, né? Do, do brejinho. Passa pro segundo brejinho, desce aqui. Aqui um filtro de areia. Outro filtro de areia. Dentro dos tambores que já estão ficando tomados pela vegetação. Daqui a pouco a gente não enxerga mais eles. Ontem eu tirei um pouco de água a pé daqui. E aí o excesso jogo do lado para compostar. Então a água já tá vindo para cá. Vamos ver como é que tá o odor. Ah, sem odor. Legal. Olha só uma quantidade bacana, né? Então de ontem para hoje o cimento já secou. Tá tudo legal. Coloquei um cap para fechar esse cano. É para inspeção e eu saber o nível, se, se for o caso, mas daqui a pouco esse cano sai daqui, eu vou cortar ele, deixar um pedaço só, ou eventualmente eu tiro tudo, só deixo o cap para fazer o fechamento, porque aqui vai ser a ligação com o próximo. Então eu quero colocar uns peixinhos aqui, nesse laguinho, e depois a interligação os peixinhos menores conseguem fazer a transição de um lado para o outro. Enquanto não fica pronto, isso daqui fica fechado. Falta fazer essa parte de cima. Agora falta pouquinho, né? Tá, tá tranquilinho. Tão passando então para o teste de estanqueidade. Vou deixar encher o laguinho. E aí eu interrompo o fluxo daquela, daquela água para cá. Eu faço isso abrindo uma torneirinha ali embaixo. Então eu esvazio ou né, desvio o fluxo da água e aí a partir do nível eu deixo um ou dois dias para ver se o nível abaixa ou não. O ideal, o que eu quero é que ele não abaixe, porque aí eu sei que eu não estou perdendo água daqui. Esse que é o teste de estanqueidade. Né? Então a gente vai ver se não está tendo vazamento nenhum. Se tiver, a gente já viu em outros vídeos, é tranquilo, né? Eu deixo ele assentar até onde ele quiser e a partir daí eu já vou saber onde parar o nível da água, é ali naquele nível que está o problema, e aí passa mais uma massa e tranquilo. Eu acredito que não vai ter problema porque a gente já fez, semana passada eu fiz a base, né, a segunda camada, choveu, não perdi água, então acredito que está tranquilo. Vamos ver com a água de hoje do da máquina de lavar e mais as chuvas de repente até a metade aqui deve estar entre hoje e amanhã. Vamos acompanhando. Tá? <risos> Tô eu aqui de volta que dá para para perceber que esse laguinho tá com cara de banheira também, né? Tá, eu já havia comentado, essa estrutura aqui é para ser também um banquinho. Então, essa daqui é uma banheirinha, uma piscininha. Então, uma biobanheira, vamos chamar assim. Né? Um lago, biobanheira, biopiscina. É só para ficar curtindo um pouquinho, de repente tomando uma cervejinha. que aí, imagina, a gente sentado aqui, é essa vista que a gente vai ter, ó a casa maior, a vegetação, a casa menor. E aí a cervejinha ali no meio da <risos> no meio das plantinhas, mantendo resfriadinha, né? E curtindo um pouco aqui trocando ideia e tudo mais. Então, por hoje é isso. Não esquece, né? Se estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos e vamos lá para a aventura que está terminando e eu já estou matutando uma outra aventura aí para a gente. Forte abraço e até a próxima!